Isso não cai na prova. Oi, oh, é. Yeah. NOMO vende no mobile, que é sem Telefone celular, sem celular, sem, enfim, sem aparelho, a gente fala celular de uma maneira geral porque tem a ver com ele. E aí a nomofobia é justamente essa angústia de ficar algum momento ou pensar na possibilidade de estar não estar conectado você tem esse problema será que você tem esse vício será que eu tenho esse vício não necessariamente o fato da gente sentir a falta de celular é a nomofobia tá? eu não vou de novo eu sempre tenho que lembrar nos vídeos eu não estou aqui para diagnosticar nada é, eu nem sei se existe de fato hoje alguma técnica para diagnosticar em clínica o que é a nomofobia mas é um conceito para especificar uma nova mudança nos corpos ou nos comportamentos dos indivíduos, comportamentos sociais, individuais, relacionados ao uso dessas tecnologias, em especial ao uso do celular. Então, o que, que tem acontecido? Nós já falamos aqui em vários vídeos no canal sobre as mudanças de comportamentos sociais, das relações, dos próprios trabalhos que têm surgido com as novas tecnologias. Mas, como consequência, nós também temos algumas coisas que são bastante negativas. Uma delas pode ser a nomofobia. Seria esta homofobia? Então, quais características a gente tem dessa homofobia? Por exemplo, você não consegue pensar que você vai ficar em um ambiente onde não tem acesso à internet, né? não vai ter o Wi-Fi, ou não vai ter o 4G, o 3G para você utilizar e isso já te dá um desespero. Ou, por exemplo, pensar que você vai ficar dois dias sem olhar o seu celular. Nem precisa ser dois dias, tipo, você vai ficar à tarde sem olhar seu celular ou você não conseguir ficar na mesa com os seus amigos, é, sem olhar o seu celular, sem olhar a hora, sem abrir para tirar uma foto, sem estar olhando na rede social. Provavelmente alguns de vocês já estão dizendo, meu Deus, somos todos doentes, somos, todos nós temos problemas, todos nós somos viciados. Talvez sim, talvez não, mas é importante a gente sempre lembrar e atentar, porque é uma, uma característica, aliás, é uma doença, né? um vício que se desenvolve pelo próprio hábito. Então, se a gente presta atenção e consome de maneira consciente, é possível controlar qualquer é, efeito colateral né? do uso das redes sociais, inclusive é, problemas físicos, né, como problemas no pescoço, problemas é, na musculatura, eu quero dizer. É, problemas, por exemplo, para se relacionar, porque muitas vezes as pessoas usam as redes sociais ou o celular para fugir dos problemas, e aí ficam ali no mundinho delas assistindo vídeo, ou então ficam é, postando, não necessariamente postando, mas vendo as pessoas postarem na rede, aí não se comunicam com outras pessoas, ou seja, problema de ansiedade, enfim, problemas físicos mesmo, além dos problemas de relação com outras pessoas, já que você, por passar tanto tempo nessas redes, você não consegue se relacionar diretamente ao pessoalmente com essas, às vezes até com as mesmas pessoas, né? você tem mais dificuldade em se relacionar, quer dizer, afeta, afeta sim, tem afetado sua vida? Se tem afetado, é realmente necessário que você construa outras práticas para eliminar esse desespero, essa ansiedade, ou seja, de vez em quando, não dorme com o celular embaixo do teu travesseiro, sei que você faz isso, porque conheço várias pessoas que fazem, eu faço isso. Né, tira a, prime a primeira coisa que faz é tirar o celular aqui de trás do travesseiro e olhar. Ou então, é, no horário da tarde, não vou olhar para o celular hoje, coloca o celular para carregar no outro canto. Ou sai com os amigos e combina que ninguém vai colocar, ninguém vai poder usar o celular. Você já usa essas técnicas? Eu conheço pessoas que já usam essas técnicas e super funciona. Né? A, realmente a noite se torna uma outra coisa. Então, assim, comenta aqui comigo, você acha que você tem um vício, não necessariamente na homofobia, mas você sente que tem é, essa dependência hoje do seu celular, você sente que você consegue fazer, se separar do seu celular tranquilamente, você não, não tem aquele desespero de, não desespero de, meu Deus, perdi meu celular, não esse, mas aquele desespero de, o mundo vai acabar e eu preciso, não, eu não posso, né? eu tenho que estar ali com o celular, você é essa pessoa? Recentemente eu fui dar uma palestra e tinha uma pessoa que tê todo na cadeira assim, ó. Não, não, eu não vou parar, eu não vou parar. E eu sugerindo coisas pra pessoa parar de fazer. E ela assim, ó. Não, eu não consigo, eu não consigo. Eu disse, Meu Deus, essa pessoa realmente tá muito dependente. Era sofrido, você sentia que, que doía pra ela imaginar estar sem a internet. Né, então assim... É mais para que a gente possa refletir, para que a gente possa observar os nossos hábitos. Será que você tem é, essa dependência tão grande? Será que a gente tem que revisitar? Será que a gente tem que consumir mais consciente? Certamente nós temos que de maneira, consumir de maneira mais consciente. Certamente nós temos que ter uma educação para também utilizar esses meios digitais no nosso cotidiano com moderação e de maneira extremamente positiva. Se você concorda com isso ou gosta desse tipo de tema, já sabe, comenta aqui, comenta comigo se você me vê no meio da rua, me para pra falar, tem muita gente fazendo isso, eu tô adorando. Comenta aqui ou comenta no bate-papo, né, no individual, onde você quiser, só comenta e me diz o que, é que você tá achando deste conteúdo, quais as práticas que você tem, se você conhece pessoas que tem esse problema, compartilha com essas pessoas, inclusive, dá aquela indireta, joga pra aquele amigo que não sai do celular. Beijo, pessoas, boa semana e até quarta-feira que vem. Isso não cai na prova. Oh, yeah!